Mas então, a Irlanda irá abrir para novos alunos e estudantes a partir do dia 20 de setembro? Me acompanha que a SWA foi atrás da informação. Nos últimos dias ficamos sabendo que hoje, dia 20 de setembro de 2021, as escolas estariam aptas a receberem novos alunos não-europeus e estudantes de idiomas. No dia 10 de setembro, as escolas receberam do Departamento de Educação um e-mail no qual informa a data de reabertura, que seria hoje, e indica os procedimentos a serem realizados para que a retomada possa ser efetivada. A reabertura acompanha o plano, reformulando o desafio, continuando nossa recuperação e reconectando. Junto com diversas outras flexibilizações, a retomada das aulas presenciais para alunos estrangeiros é uma delas. A SWA International juntou uma série de informações partilhadas durante esses últimos dias para poder posicionar você a respeito da reabertura das escolas que acontece hoje, 20 de setembro de 2021. O comunicado enviado pelo Departamento de Educação no dia 10 de setembro dá luz ao plano de reabertura do país ao longo dos próximos dois meses até o dia 22 de outubro de 2021. Esse mesmo plano fornece um roteiro para a reabertura de todos os setores da economia, incluindo a retomada de atividades no setor de ensino da língua inglesa. As escolas deverão estar preparadas para receber esses novos alunos de acordo com as medidas de proteção à Covid-19, que estão sendo mantidas sob revisão contínua. É de total responsabilidade das escolas garantirem a segurança, saúde e bem-estar de seus funcionários, alunos e comunidade à medida que os níveis de atividades aumentarem nos próximos dias, semanas e meses. É fundamental que os esforços para conter a contaminação continuem sendo aplicados. As escolas deverão seguir as devidas orientações. Primeiro, Rever e manter todos os protocolos de reabertura setorial, gestão de surtos, procedimentos, ou seja, deverá manter o ambiente adequado para retorno dos trabalhos e as aulas presenciais. As escolas também vão precisar revisar constantemente as operações locais de acordo com a progressão do controle da doença e medidas de segurança de acordo com os riscos de envolvimento. Consultar também os funcionários e alunos sobre os seus planos de reabertura. Vai ser necessário manter todas as medidas de proteção relevante como uso de máscara, distanciamento físico e todas as medidas de proteção de acordo com as orientações de saúde pública. É necessário também garantir que recursos e capacidades suficientes estejam disponíveis para atender às necessidades dos alunos existentes e futuros. As escolas vão precisar estabelecer procedimentos mais robustos para a chegada de novos alunos de inglês no país, garantindo que os suportes e informações relevantes sejam supridos a esses alunos para ajudar no cumprimento da restrição de viagens, tais como conselhos durante a chegada, restrição de movimento ou até mesmo quarentena obrigatória em hotel. Também vai ser necessário promover e encorajar a adesão a vacinas entre todos os alunos matriculados e novos alunos. As escolas vão precisar também deixar todo o quadro de funcionários e alunos cientes das localizações e instalações próximas para testes RT-PCR. Encorajá-los a realizar o teste ao sinal de qualquer sintoma de Covid-19 não comparecer à escola no caso de sintomas e isolar-se no caso de resultado positivo a fim de controlar a contaminação. Será necessário garantir que todos os esforços sejam feitos para apoiar e cumprir a necessidade dos funcionários de saúde pública no caso de um surto local de covid-19. É importante que o setor educacional continue coordenando e orientando todos os seus alunos para que haja um apoio coletivo na garantia de uma reabertura segura e bem-sucedida. Para facilitar a implementação desse roteiro do governo e a retomada do recrutamento de novos alunos internacionais não europeus, o Departamento de Educação, junto com o Departamento de Justiça e o AELEP, que é a Lista Provisória de Programas Elegíveis, enviaram para as escolas orientações adicionais em relação à imigração de estudantes. Importante! Certifique-se que a sua escola já notificou o AELEP dos seus planos de reabertura, e se eles já têm a confirmação de que têm a capacidade de reabrir e trazer novos alunos, com segurança para a Irlanda. Logo após esse primeiro comunicado, a ILEP enviou as diretrizes para as instituições de ensino e segue agora essas informações mais relevantes de intercâmbio e ao estudo de idiomas. Atendimento presencial. Deverá ser retomada sua capacidade total a partir do dia 1 de novembro, Durante o dia 20 de setembro ao dia 31 de outubro, as escolas estão permitidas a operar no sistema híbrido para alunos residentes e alunos não pertencentes à União Europeia. No caso de uma situação crítica de saúde pública e o governo retornar a impor restrições sociais, haverá necessidade de um retorno à oferta online ou oferta mista. Nesse momento, é essencial que os esforços para conter a contaminação e a disseminação da Covid-19 sejam mantidos rigorosamente. A escola vai precisar estar atenta às situações de saúde dos alunos que precisarem se ausentar por conta da doença. E também mostrar flexibilidade às opções de acesso às aulas durante essa situação de isolamento. Agora... Até o dia 17 de janeiro de 2022, as instituições de ensino elas vão poder aproveitar esses horários de funcionamento flexível. E também os programas variados para facilitar essas exigências de distanciamento social. E esse escalonamento também de horários das aulas com o intuito de apoiar aula presencial de maneira aí mais segura. Agora fica atento. Antes de abrir as portas para recrutamento de novos alunos não pertencentes à União Europeia, as escolas de idioma são obrigadas a apresentar os seus planos de reabertura para o ELEP, onde confirmam que são habilitadas a reabrir com segurança e trazer esses alunos para o país de acordo com essas restrições de viagens vigentes. As escolas também vão precisar manter o monitoramento contínuo para garantir o alinhamento essas diretrizes de saúde pública em constante evolução. Aí você vai me perguntar, Juninho, e a notícia oficial? Cadê? Não apareceu. Até o momento, realmente, não houve pronunciamento oficial de órgão governamental no que diz respeito aos cursos de idioma. Mas nós da SWI International fomos investigar a fundo todas essas informações e analisar os dados que nós tivemos acesso para então encontrar um caminho de validação. No dia 31 de agosto foi publicado o plano, reformulando o desafio, continuando nossa recuperação e reconectando. Nele estão uma série de etapas e ações que se darão até o dia 22 de outubro, data onde o governo irlandês pretende relaxar completamente todas as medidas de isolamento vigentes no país. Hoje, dia 20 de setembro, é o marco da terceira fase de flexibilização que ocorre do dia 20 de setembro a 21 de outubro de 2021. Nela estão previstos o retorno de atividades internas e externas de acordo com as normas impostas pelo governo. Vamos analisar junto esse tópico. O documento foi publicado no site do governo, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Na página 17 do PDF que consta nesse link, constam todas as atividades que serão retomadas a partir do dia 20 de setembro de 2021, data em que esse vídeo está sendo gravado. Nas notas explanatórias incluem-se atividades sociais como aulas de educação para adultos e atividades em bibliotecas. Calma, a informação ainda é generalista, mas acreditamos que sim, o estudo de idiomas é contemplado nessa informação. Nessa mesma sessão, o documento afirma que os departamentos responsáveis irão alinhar a retomada com os setores de interesses, exatamente o que o Departamento de Educação, junto com a ELEP, fizeram nas últimas semanas. Vai ser necessário manter todas as medidas de proteção relevantes, como uso de máscara, distanciamento físico e todas as medidas de proteção de acordo com as orientações de saúde pública. Mas e agora, Juninho, o que, que acontece? O governo ainda não se pronunciou definitivamente a respeito da emissão de vistos para cursos de longa duração, somente para o de curta duração, tá bom? Permanecemos acompanhando ainda esse assunto e os relatos que estão de quem está chegando na Irlanda ainda por essas semanas e pelos próximos dias. Mas sim, as escolas estão recebendo novos alunos de acordo com o um plano orientado pelo Departamento de Educação e pelo Ailep. A indicação é que, se você pretende embarcar ainda em 2021, realiza a quitação do seu curso com até 4 semanas antes do seu embarque, para que toda a documentação esteja em dia. Vale ressaltar que, para aqueles que pretendem ir o quanto antes, as normas para entrar no país são as seguintes. Atualmente, quem chega ao território holandês precisa preencher um formulário de localização de passageiros, além de apresentar um resultado negativo para a Covid-19 por meio de um teste RT-PCR, que é realizado em até 72 horas antes da chegada. Também é necessário cumprir um período de 14 dias de quarentena em uma instalação designada pelo governo, para quem não foi imunizado, ou em casa, para quem recebeu a imunização das vacinas aprovadas. No caso de pessoas que saíram do Brasil, com exceção de quem foi vacinado por imunizantes reconhecidos pela Agência Europeia de Medicamentos, EMA, no caso Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen, é obrigatória a realização de quarentena em um hotel designado pelo governo. Se você quer saber se a sua escola já está com plano de reabertura, se não está, confere aqui na descrição desse vídeo e fala também com o suporte ao aluno da SWA International. A família SWA está aqui esperando por você assim que possível. <música>